E aí família, tá piscando, tá gravando aí ó, bora lá aí família, motor motorzão esquentando ainda, vamos que vamos Um salve pro Cainão, um salve pro Tiogo aí, ó, os filhos do Tailândia molecada mulher gosta de uma moto aí Salve pro Leonardo aí, meu cunhadinho. E um salve pro... Pedi pro Júlio emprestado e ele falou que eu posso ir Você vê como é que é Aqui em diante é só pega, filho Pera aí Pera aí, vou gravar isso aqui. Aê, família Ó, oh, quero o like, hein Ó, oh, ó, oh, quero like, é, fazer o like, hein Essa moto tá totalmente pulsada mano, eu andei tá muito forte Ó, oh, ó Aí vai, vai Coro? Ali, ó. Acabou o combustível Você quer ir lá pro curso E depois não vai de novo? Que hora que você entra? Mano, hoje eu vou sair três e meia. Mas que hora que você entra no curso? Uma hora Ah, então vai, mano uma e meia, é? Você acha que dá tempo de ir no posto e subir? É, se for esse posto, tá ligado. Nós vai, a Bacé sobe e desce. É, Demorou, vamos. Tem que ir comendo, mas eu não sei que inchar, não. não. Não, dá pra ir, dá pra ir. Aí, rapaziada, acabou o combustível da motoca. Pra você ver que nós não tá mentindo aqui, ó. Achei é mesmo. Ó. Acho que dá, ó. Ah, dá, hein, mano. Mas ela, ela parou, mano. Ela perdeu a aceleração, ela buuuu. Uh, Só se colou. Tá mentindo, tá mentindo. Vai subir? É. Vamos subir agora então, já direto. Mentiroso! Ah, e se quebrar a mão do Juman? Nada, fiquei no vácuo dele. Filho. Ele saiu na frente, ele ganhou. Vai, um, dois e. Falar. Não, Mike, você não vai. corre, Eu andei atrás do seu, tava atrás, você vai ver no vídeo Tava atrás Não, pera aí, grava aqui, ó Quanto que deu sua moto? 190 Sem mentira, você sente quanto? Tira. 190, você viu rapaziada? Aqui deu 186, lá 190 lá no painel Eu queria gravar o um painel Ó, aqui, mano. você quer... De... Ah, não vou descer de novo não, mano, você é louco Ó, outro dia nós grava de novo E ele vai gravando e eu vou descer com essa moto Ele me acompanha okay, pra né, ver quanto mano? que vai cair lá, demorou? Ó, não esquece, rapaziada, segue lá no estragão Caetano Mil Grau <risos> Tamo junto <risos> Bota ali já Falou É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Demos demo o melhor que deu aqui. Falar pra vocês, sem mentira nenhuma. A moto engasgou. Eu parei, tirei a mão do acelerador porque a moto engasgou. Aí eu vi o combustível. Falei, ah, vamos de novo, né? Mas tinha um restinho que deu pra ir. Nós foi de novo. Mesmo assim, não deu pra mim, rapaziada. Infelizmente, eu tomei. Mas tá bom. O importante é nós gravar pra vocês. Que faz um bom tempo que eu não posso vídeo. Peço desculpa aí, rapaziada, que eu não posso vídeo, mano. Vamos tentar estar na ativa de volta viu? Duas notícias tristes. Uma, ela perdeu a aceleração do nada. Como assim? No vácuo da MT, tomei. No vácuo da MT ela perdeu. Um gato blue. Eu achei que tinha colado, na mesma hora que eu na embreagem.